e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E essa aqui é uma aventura, comédia, ali, musical Que é ali inspirada nos livros do Bernard Weber E aqui a gente vê... Qual é a história, né? Uma família se muda pra Nova York, a família Prim E eles descobrem basicamente que tem um crocodilo morando ali naquele prédio Só que não é qualquer crocodilo, ele é um crocodilo cantor Bom, e aí o menino ali da família, o Josh Prim, ele tá com dificuldades ali de se adaptar na escola Tá com dificuldades ali de fazer amigos Só que quando ele faz amizade com o Lilo, tudo na vida dele vai mudar a partir dali né? Só que o vizinho de baixo vai fazer de tudo pra acabar com essa amizade É, até pela história aqui vocês veem que esse é um filme basicamente infantil mas que ele premia bastante os adultos que vão assistir esse filme também no cinema. E o humor aqui é bem leve, é quase caricato, assim, mas funciona muito bem dentro de todo o contexto. Até porque, no geral, o filme ele é bem cativante, e a história ali, o roteiro, o que nos move ali, o grande conflito aqui da história, é tudo muito emocionante, tudo apresentado de maneira muito épica e emocionante, e isso eu acho que é o grande trufo aqui desse filme. a resolução ali do conflito principal é absolutamente mirabolante, mas assim, como é um filme infantil, a gente passa aquele paninho. É, realmente as resoluções aqui são muito fáceis, né? Tudo se resolve muito facilmente, muito rapidamente aqui no filme, né? Mesmo que seja uma lei ali, tem alguma forma de contornar. Aí o filme acaba se fechando de uma maneira nada crível. Bom, os diretores aqui são o Josh Gordon e o Will Speck, eles comentaram ali em vários momentos ao longo da produção, sobre a intenção de fazer um filme positivo, com essa vibe bem alegre, um filme que fizesse com que as pessoas se identificassem com ele. Eles queriam transmitir essas relações dos personagens e os sentimentos entre eles. Eu achei muito engraçado que eles disseram que as pessoas depois de assistir esse filme, iam todas querer ter um lilo na vida delas. E eu acho que eles tiveram muito sucesso em todas essas propostas. Acho que eles conseguiram cumprir todas elas aqui nesse filme. Agora, um dos aspectos mais legais aqui, esse filme sendo musical, né? As músicas elas são realmente muito boas, né? Elas são aquelas músicas com melodias muito boas e a mensagem das músicas também é muito interessante. E o filme é bem emocionante, tem algumas cenas tristes e eu vou ser sincera que eu quase chorei assistindo. É, o filme traz muito aquela uma mensagem de apoio, de amizade, de lealdade, trata bastante desses temas e de maneira aqui muito interessante. Outra mensagem muito bonita é assim, sobre o ter medo, conseguir vencer isso e conseguir compartilhar com o mundo sobre tudo aquilo que tu tem de melhor. Bom, e quem faz a voz do Lilo aqui no filme é o Shawn Mendes, né? A gente viu as músicas, estão realmente muito maneiras aqui do Shawn Mendes, mas na sessão que a gente foi a convite da Sony, na cabine de imprensa, a gente assistiu a versão dublada aqui desse filme. E a dublagem em português é feita pelo Marco Zene, ficou muito muito legal. Apesar de em alguns momentos ali a gente ainda assim tem as vozes originais mesmo na versão dublada do filme O Javier Bardem mesmo, ele faz um dos personagens mais importantes aqui do filme e ele é aquele vilão, meio bonzinho que torna ele muito cativante Eu adorei aqui esse personagem, né? ele faz basicamente um par ali com o Lilo né, em boa parte do filme né e é como a Gabi falou, aquele personagem é, que é meio um anti-herói assim mas é um personagem extremamente caricato eu acho que a gente se identifica bastante com alguns aspectos dele, com outros, a gente fica com dele é um personagem extremamente interessante aqui no filme. E a Constance Wu também tá bem carismática, tem umas cenas com ela cantando no filme, que são muito bonitas e tal, envolvendo a família, então o papel dela também a gente gosta bastante. É, aliás, no geral, né, os atores aqui, eles estão muito bem pra proposta do filme. E o CGI tá ok, funciona direitinho. Bom, esse filme, ele tem classificação livre, né, e eu vou dizer pra vocês, né, a primeira vez que a gente viu a sinopse desse filme, claro, a gente achou engraçado, mas o filme, ele nos surpreendeu positivamente, né, ele é um filme realmente extremamente divertido, em vários momentos bem emocionantes, a gente tem uma história muito gostosa aqui, então fica aqui a nossa dica do filme Lilo Lilo, Crocodilo e a nossa nota final para esse filme, então é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 um a 5 e sem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima!